Alô, Jota Sardinha do Canal Mais Brasil, muito bom dia, Zé Trovão por cá, hoje é dia 19 de julho de 2021. Eu vim convidar você, que é seguidor do Canal Mais Brasil e todo o povo do Triângulo Mineiro, para dia 7 de setembro estarmos todos unidos em Brasília, em prol da nossa liberdade. Nós iremos fazer um grande acampamento em Brasília, pedindo o impeachment dos ministros do STF e pedindo não, exigindo porque é um direito do povo, o poder emana do povo, artigo 1º da Constituição Federal. E também estaremos exigindo que as eleições sejam claras, que o voto seja impresso, que tenha contagem pública desses votos em 100% das urnas. E quero deixar um recado para você também, não fale em voto auditável, isso é uma enganação. O voto tem que ser impresso, a contagem tem que ser pública e tem que ser em 100% das urnas, em 100% das sessões das eleitorais. Fica o meu abraço aqui para o Jorge Sardinha, esse grande homem, esse guerreiro que traz notícias verdadeiras. Um abraço a todos e até uma próxima. Conto com vocês em Brasília. Show de bola? Fiquem com Deus. Qualquer coisa, se inscreve lá no meu canal, Zé Trovão, a Voz das Estradas. Instagram, Facebook, Zé Trovão, a Voz das Estradas. Um abraço a todos, que Deus abençoe e até a próxima.